Gente, vamos falar agora sobre o serial killer, o chamado serial killer. Ele não é um serial killer, né? Pelo menos no meu ponto de vista, não. Eu vou conversar aqui com gente que entende do babado. Mas, enfim, é esse caso do Lázaro Barbosa, que está sendo perseguido há mais de uma semana. Ele é condenado por homicídio, por roubo... Por estupro, é suspeito de quatro assassinatos recentes numa zona rural do Distrito Federal e foram esses assassinatos que motivaram, então, essa caçada ao Lázaro Barbosa. Esse homem está solto porque ele já cumpria a pena no regime semiaberto. Ele saía de dia do presídio e voltava à noite para dormir. Só que aí, na Páscoa, Teve a saidinha e como ele estava no regime semiaberto, quem está no regime semiaberto tem direito à saidinha. E ele saiu e não voltou mais. O detalhe dessa história é que tem um laudo psiquiátrico completamente contrário a ele. Esse laudo psiquiátrico fala que ele tem é, uma personalidade é, é, violenta, que ele tem traços de psicopatia, entre outras coisas. Ou seja, o primeiro questionamento aí, de novo, é como é que a justiça deixa um homem como esse sair da cadeia. Quero agradecer aqui a presença, olha, do jornalista Carlos Caroni, que é um jornalista do Metrópolis, ele que está acompanhando. Oi, Carlos. Oi, boa noite dessa investigação, ele que está acompanhando a evolução dessa operação lá no Distrito Federal e em Goiás, Operação da Polícia. E, Carlos, a gente vai trazer aqui também para a nossa conversa o Paulo Storani, que é um ex-capitão do BOP, antropólogo e consultor do filme Tropa de Elite, entre outras coisas. né Paulo, muito obrigada viu, pela sua presença aqui também com a gente. Eu vou primeiro atualizar a informação com o Carlos, até porque eu sei, Carlos que está prevista uma entrevista coletiva do secretário de Segurança Pública, não sei se é do Distrito Federal ou Goiás, também não sei se já aconteceu, mas eu queria que você trouxesse para a gente, então, as últimas informações sobre essa caçada ao Lázaro Souza. Boa noite, né? primeiro lugar a todos que estão acompanhando. Na verdade, a operação, o controle, o comando, a coordenação desse trabalho ficou a cargo da Secretaria de Segurança Pública de Goiás, então é o secretário... É, de Segurança de Goiás, que está centralizando a, as coletivas, que são feitas duas vezes por dia, pelo menos, lá na base de operações. Né? Atualmente, a base de operações está tá, tá montada numa, próxima a uma escola, na entrada do, de uma região chamada Girasol, né? muito próximo ali a, a Cocalzinho e próximo à região onde o Lázaro é, insiste em... <risos> Eu ouvi hoje agora que houve um tiroteio agora há pouco, Sim. mais de 50 tiros disparados, segundo testemunhas, e próximo à casa do pai dele. Quer dizer, chama a atenção, apesar desse grande seco, parece que ele continua ali no mesmo, na mesma região, no mesmo lugar. Tem Ali é uma área que ele conhece muito bem, né? é uma área é, muito acidentada, é, nós temos vales ali de 20, 30 metros que descem para dentro das... É, das erosões, é, mata muito fechada, muitos rios, muito terreno muito tortuoso, muito difícil é, as incursões ali. O próprio pessoal do, do BOP, é, do COT, da Polícia Federal e outras unidades especializadas é, é, da Polícia Civil, da Polícia Militar e da, e da Federal não estão não tão tendo muita facilidade de andar ali. E ali é bem difícil. E, e tem muita área de gruta, de caverna, muito buraco, e ele, ele, ele passou muitos anos ali, então ele tem uma facilidade muito grande de se locomover, ele tá tudo que ele toca lá dentro, ele queima, é, ele queima as roupas, ele queima é, os restos de comida, ele queima é, tudo que está próximo a ele, ele não anda muito, ele anda, ele anda bastante por, pelos leitos do, dos riachos, dos rios, é, é, existe uma dificuldade do BP Cães, é, é, com, os, com os cães farejadores é, puxarem rastro, trilha dele, então ele é um cara que ele tem essa, essa consciência e essa facilidade em, em, em não deixar muito, muito vestígio para trás, não, ele é um cara extremamente articulado nesse ponto. E agora até a Força Nacional de Segurança está participando dessa caçada. né? Paulo Storani, você tem uma história que aconteceu na década de 90, um caso que é, lembra muito o que está acontecendo agora, aí essa caçada ao, a esse assassino, o Lázaro Souza. Eu queria que você contasse para a gente um pouco dessa história, porque foram quatro meses de buscas por esse, por esse homem, que era um necrófilo, né? na verdade. Conta para a gente essa história. Obrigada por estar aqui com a gente. Uma boa noite a todos, boa noite à nossa audiência. É, ao, ao ouvir o Eduardo falando sobre o cenário e o comportamento do Lázaro, é óbvio que passou na minha frente aqui, todo um filme que ocorreu lá em meados dos anos 90, no Rio de Janeiro, especificamente aqui na região é, do norte, o Fluminense, próximo do distrito da minha cidade natal Nova Friburgo e que foram dois irmãos que, na verdade no final das contas quando o Bop começou a atuar descobrimos que era um só que era o e que além das mortes muito violentas com conotação sexual havia é, indícios de necrofilia e eles passaram a ser chamados irmãos de necrófilos exatamente por isso então os procedimentos são muito semelhantes, o terreno é a mesma coisa, era uma área rural intermediada por sítios e mata muito densa, ele era uma pessoa que prestava serviço a maioria dos sitiantes locais o pai dele, os irmãos e irmãs faziam isso, conhecia a maioria das pessoas da região é, conseguia trafegar de um ponto para o outro numa velocidade é, que chamava a atenção do sitiantes, mas porque ele atravessava as matas e conhecia muito bem as trilhas da região. Então é óbvio, né? Uma pessoa como essa, é, com características comportamentais desconexas com a realidade e muito violento por conta até de um histórico de violência familiar desde de criança. Isso tudo levantado pelo batalhão de operações especiais tentando entender quem nós estávamos perseguindo. Fomos assessorados por uma psicóloga que nos orientou, estabeleceu alguns padrões, pelo menos, que nós deveríamos estar atentos a de comportamento. E, enfim, foram quatro meses de operação. Iniciou-se com 12 policiais, que, quando quase ele foi preso numa, na primeira semana de atuação desses policiais, depois, numa segunda vez, e na terceira vez, quatro meses depois que o BOP desencadeou a primeira operação, é, terminou com a morte dele quando ele foi acuado né, e, e ele como alguém que desconexe com, com a realidade ele não se entregou, na verdade ele partiu para o ataque eu síndrome do animal acuado, ou ele foge ou ele luta então ele acabou partindo para ação para agredir os policiais e acabou sendo abatido nessa circunstância e veio a óbito. Né? E trouxe tranquilidade para toda a região, até para cidade as cidades muito próximas, Nova Friburgo, porque havia um temor muito grande de ele ir para a cidade, quando, na verdade, esses criminosos buscam ficar próximo ao local onde eles têm domínio, onde eles controlam. Como o Lázaro, ele tem uma característica de fuga mesmo quando ele tinha sido preso pela primeira vez, ele fugiu é, da, da, da, do presídio e tem essa característica, essa sagacidade é, que beira a insanidade, é óbvio que isso vai tornar o trabalho da polícia mais difícil. É uma questão de tempo? Ah, pois não, pode falar. Não, Só para explicar para o pessoal que necrofilia, né, que é, é, é fazer sexo com, com pessoas mortas, né, por isso ele é o necrófilo, talvez alguém aqui não soubesse, e você tocou num ponto interessante que eu quero levar para o Carlos, que é o um medo, o um pavor que a Popular tá vivendo está né? vivendo, é, dessas cidades todas ali. Então, e ainda mais que a gente está falando de sítio, quer dizer, é uma casa completamente distante da outra, lugares ermos. Como é que está essa situação, Carlos? O pessoal diz que nem dorme mais. Não, naquela região ali, a gente fez um levantamento, é, pelo menos 70%, de cada 10 ali 7 já estão vazias, já foram abandonadas pelos proprietários, pelos caseiros, houve um êxodo, houve uma, uma, uma fuga, é, um pânico em, é, em massa que é, fez com que essas famílias deixassem essa região e buscassem é, segurança em cidades vizinhas, né? principalmente cidades que... É, são um pouco mais urbanas e não tão rurais quanto Cocalzinho, é, Girassol e essa região por onde o Lázaro está é, é, circulando. Então, é, esse fenômeno explica é, essa nuvem né, de, de, de terror que se, que se instalou ali naquela, naquela área por conta do, do, do Lázaro. Né? Agora, Carlos, e esse tiroteio que houve hoje, isso está confirmado? Foi com ele mesmo? Foi houve, com ele mesmo? houve, houve... O, o, até o momento a gente sabe que houve disparos, aconteceram, houveram disparos, né? é, pelo a, o pessoal que estava transmitindo até, que estava próximo na hora, conseguiu pegar o, alguns estampidos, assim é, provavelmente foram dos policiais, porque... É, aparentavam ser armas automáticas pelo, né, pelo pela quantidade pela rajada né, de, de, de disparo que, que houve não, não era um revólver atirando era uma provavelmente alguma arma longa né? então houveram disparos mas ao que parece não eles provavelmente fizeram contato é, visual distante e abriram fogo mesmo, né? O, o Lázaro provavelmente fugiu e ele não foi encontrado, foi feito um cerco, foi montado um cerco com é, é, pelo menos três aeronaves, é, o, o pessoal de solo também, as, as unidades especializadas tentaram fazer esse cerco, mas pela quarta ou quinta vez ele escapou do cerco. Pois é, é, e aí eu penso, né, Paulo, nesse desfecho, como você disse, é uma pessoa que vai para tudo ou nada, é, a gente vê a quantidade de tiros aí que o Carlos relata para gente, disparados, então, é, provavelmente, tudo leva a crer que é uma pessoa que não vai se entregar, que vai para o tudo ou nada... E, e que talvez o desfecho, o desfecho seja esse de morte também. E me chama a atenção que você, apesar de ter participado dessa operação na década de 90, com uma similaridade muito grande, né, esse perfil psicológico é, é, completamente é, é, grave desses, desses criminosos, você não, não foi ouvido, ninguém da sua equipe ali na época foi ouvido, para saber, já que tem tanta coisa parecida, né? É, qual que você acha que é o desafio maior dessas equipes que estão lá agora? É, me preocupou ouvir que ocorreram disparos em determinada região, uma quantidade muito grande, tá? porque é fundamental que a polícia tome um cuidado muito grande nesse momento, que nesse afã de identificar, prender o, o criminoso, que é um criminoso que precisa ser detido o mais rápido possível, mas que em situações como essa não venham a trazer ferimentos ou morte de inocentes. Essa é uma preocupação muito grande que nós tínhamos no BOP. Chegamos a montar algumas estruturas tipo armadilhas na mata na época e retiramos imediatamente porque os sitiantes, os moradores, continuavam usando algumas trilhas. E ao tomarmos conhecimento disso, identificarmos isso, nós desmontamos qualquer tipo de aparato que poderia pegar o criminoso, mas que poderia, às vezes, é, acabar ferindo o um inocente. Então, me preocupa muito que nessa vontade de resolver o problema, né, abusos possam ser cometidos. Então, é um momento de equilíbrio, é, acreditar no planejamento, saber que é uma questão de tempo, desde o planejamento seja bem montado, até chegar no criminoso. Esse é um fato fundamental. E, o que norma, e essa questão de, de servir como consultor, as polícias não têm muita memória sobre isso não há uma, uma, uma doutrina no Brasil, porque as polícias são estaduais, e mesmo a Polícia Federal que poderia desenvolver isso, eu desconheço que tenha qualquer tipo de trabalho nesse aspecto de combate, perseguição e captura de criminosos dessa natureza. E que seria talvez a polícia mais preparada, que poderia ter mais investimentos nesse sentido. É, contudo, é, as polícias tentem, tentam resolver o problema da melhor forma possível, eu acredito nisso, é, embora poderiam é, usufruir da experiência de fatos ocorridos anteriormente, ou não por mim ou por outro colega que tenha participado. O Batalhão de Operações Especiais hoje, ele não tem muita memória sobre isso, a não ser das pessoas que participaram, cuja maioria absoluta já estão aposentados, já estão afastados do serviço policial, como no meu caso, como a maioria dos colegas que trabalharam na época, nessa, nessa situação. Mas a, tro a, a tropa especial, seja ela qual for, é a tropa mais preparada para atuar nessas circunstâncias, envolver outras instituições policiais que tenham boa vontade, que queiram cooperar, existem é, formas de ajudar que não sejam é, dentro daquele perímetro ou aquela área de interesse operacional é, que poderia um comportamento é, é, indevido de um policial não preparado para aquele tipo de operação vir é, trazer é, consequências negativas que agravaria ainda mais o cenário é, que a população local já está experimentando. Sim, sim. E tem uma pergunta curiosa aqui do, do Luciano, que, aliás, eu fiz para você quando a gente conversou. Como é que esse bandido se alimenta ficando escondido na mata? Eu perguntei no caso do Ibrahim, quatro meses, vocês fazendo buscas, né? E, e, e você me explicou justamente que é um pessoal que conhece muito bem ali a região, é, é, enfim, sabe? Dos frutos, dos animais, é, se alimenta é, dessa maneira mesmo, né? Não, não é por aí que vai que vai pegá-lo né Carlos é para gente é, encerrar quais são os próximos passos agora é o que já aconteceu essa entrevista coletiva o que que a, a, a polícia tá, di, tá di, é, é, dividindo com a imprensa os, os passos as dificuldades ou não tá sendo uma coisa mais é, fechada aí não, a questão é operacional, a questão da, do, do planejamento tático, é, algumas provas e algumas pessoas que estão é, sendo ouvidas. E, e, tem a história da mulher de... dele também, né? Que, que chamaria uma mulher, talvez, para servir de isca aí. Ele é casado, né? ele tem um filho. Aliás, a Rosinete está falando aqui que tem um caso que deram uma bicicleta, Luciana. Que de? Peraí que voou aqui, tem bastante gente comentando. Você viu o vídeo do Lázaro? E onde ele pediu ajuda nas redes sociais e foi ajudado, deram uma bicicleta para ele trabalhar, e ele apareceu no vídeo agradecendo, isso é antigo? É verdade, isso aconteceu, ele fez um vídeo é, agradecendo as pessoas que fizeram uma vaquinha, não, fizeram uma vaquinha né, na região para ajudá-lo a comprar essa bicicleta, para fazer entregas, enfim. Ele agradece, deseja que Deus abençoe a todos, inclusive. Mas é, a, questão, a questão... Que bom, né? É, a questão é que ele, é, ele cometeu uma série de crimes depois disso, crimes é, bárbaros, a, a morte da, da quarta pessoa, da quarta vítima né, da, da, da família, que foi a, a mãe né, dos, dos dois garotos e esposa do, do, do senhor assassinado também, é, chocou muito, né? A polícia ainda trabalha, ainda cura a possibilidade dela ter sido morta realmente em, em sacrifício, em uma forma de oferenda mesmo, né, pela, pelas características da, de como essa, essa morte ocorreu. É, então, ele vem deixando alguns trabalhos religiosos pela mata. Conforme ele vai avançando, ele vai deixando esses... esses né, esses altares é, dentro da, da mata que vêm sendo encontrados pelos, pelos policiais, né? velas com nomes e é, tigelas de, de barro, ele, ele vem deixando um rastro dessas, né, desses rituais aí dentro da, dentro da floresta, sempre na, na margem dos rios, né? Uhum. A gente tem... A gente tem é, apurado, procurado entender um pouco da história né, da, da família dele, da história dele. Ele nasceu, ele viveu numa cidade, num povoado baiano, em que esse povoado as pessoas tinham um certo medo da família, da mãe, por um suposto envolvimento com. Eu não sei se eu posso dizer magia negra, mas é com uma religiosidade um pouco mais mais oculta e ele não costumava ficar no povoado ele passava os dias e as noites na, na floresta mesmo no mato ele, ele descia para o povoado para se alimentar ele nunca foi muito de produzir mesmo a própria comida de se virar na mata tanto é que ele sempre se arrisca durante as noites e as madrugadas para poder se alimentar é, nas chácaras que tem nas proximidades ele invade as chácaras quando tem alguém faz refém é, pega uma mochila, enche de mantimento e corre pra, de novo para dentro da, do mato. Ele não tem essa pegada de sobrevivência no mato no que diz respeito à produção da, da própria comida. Eu vou matar para comer algum animal. Eu vou... Ele não tem isso. É. Ele não faz Agora, isso. É... Entendi. É, é, é, Paulo, é, para a gente encerrar também... É... Eu queria saber se uh, você acha, que, bom, as pessoas obviamente estão correndo risco ali, né? Nesse desespero dele de, de se reparar com alguém e, e, enfim, isso pode, isso é uma, uma situação é, limite para ele, né? E, e eu sei que tem muita gente criticando a polícia, é, falando que ele está dando um baile na polícia e eu sei que isso te incomodou bastante esse tipo de declaração, né? É o eu vou chamar a atenção de uma fala sua no início, na apresentação, sobre a questão de que esse criminoso ele estava preso, né? ele estava sob a tutela do Estado. E já tinha um perfil já determinado por especialistas, é, provavelmente psicólogos ou psiquiatras, é, do nível de periculosidade desse camarada para conviver em sociedade. E causa espécie. Como uma figura como essa, com esse comportamento, com todo o histórico que ele já tinha, progrediu de regime, do fechado para o semiaberto, o que permitiu ele é, se, se tornar foradido novamente. Eu fico pensando né, nessa irresponsabilidade de alguns juiz de execução penal, que talvez tomam decisões baseadas... É simplesmente uma questão burocrática por uma solicitação de um advogado ou do Ministério Público da Execução Penal ou da Defensoria Pública que pede a liberdade de, um, de uma figura como essa. Então, é, nós estamos inseguros, nós não podemos nem contar com, com o sistema de execução penal para manter presos criminosos dessa natureza. Então, temos que repensar realmente o Brasil nesse aspecto. Em relação ao que você falou, senhor é muito importante, porque um comentário que me foi passado, parece que do governador do Distrito Federal, e que a polícia estava tomando um baile, que parecia que não sabia o que estava fazendo, é, os governadores hoje brasileiros, eles se arvoram em falar daquilo que não conhecem e dar pitaco é, na, em operações muito complexas, sem analisar a fundo a, a complexidade do problema. Tá? Então, como um especialista, eu tenho segurança pública, há 38 anos, o curso no Brasil e no exterior, eu faço estudos sobre isso, eu dou aula sobre isso na questão relacionada a políticas públicas de segurança, e é óbvio que me incomoda quando alguém tem algum conhecimento sobre a área, quando eu vejo um, um, uma figura política como essa, ao invés de ter um, um discurso no sentido de ajudar, de acalmar a população, ele faz exatamente o contrário. Com o interesse desse senhor e de outros tantos, como alguns jornalistas também, e fazem uma, uma, uma ideia de criticar a operação policial quando a coisa é muito complexa, é muito difícil operar. Como falei com você numa, no, no, no, no, na nossa entrevista preliminar, os Estados Unidos passou os anos 60 e 70 desenvolvendo padrões de comportamento com pesquisadores que eram pesquisadores de universidades importantes nos Estados Unidos para estabelecer protocolos de procedimento. E isso no Brasil nós não temos, como eu falei anteriormente. Então, é, é muito complexo, é óbvio que o planejamento ele toma tempo. É, o que eu falei na época lá do, do, do Ibrahim, na, na, na captura dele, falei com um grupo que estava lá, o BOP, todo instalado lá numa fazenda, e que a gente tinha que acreditar no nosso planejamento e que em algum momento nós iríamos encontrar. É, ele ser, seria um caso fortuito. Eu acredito que não seja diferente no caso do Lázaro. O planejamento tem que ser feito, há um perímetro de segurança estabelecido, e ele vai diminuindo até chegar nos pontos onde ele costuma realmente a conviver, onde ele se alimenta, onde ele conhece e que tem o domínio do território. É uma questão de tempo. O único cuidado que a polícia tem que ter, aquela que está atuando dentro desse crime de segurança, é cuidado com inocentes. Muitas pessoas já saíram do local, isso, de certa forma, isso favorece o trabalho policial, mas alguns continuam lá e alguns continuam levando tentando levar sua vida. Então, tem que ter muito cuidado para não ter aí efeitos colaterais danosos quando o um inocente venha a ser Sim. ferido ou até morto por conta de uma boa intenção da polícia achando que era o um criminoso que estava ali numa situação de ataque, enfim Isso. tem que ter muito cuidado, tem que ser paciente e as autoridades, se não tem o que falar, calem-se peçam os especialistas para falarem para eles ou se consultem com eles para saber o que falar, se não souber o que falar calem-se porque não, não vão perder o holofote, né? Ah, olha, muito obrigada, Paulo Storani, muito obrigada aqui por, por trazer um pouco dessa sua experiência, do seu conhecimento pra gente. Carlos Caroni, muito obrigada também, eu sei que você está no fechamento, a gente, a jornalista, né, na expectativa, ainda mais você que está em cima dessa história, né, ligado 24 horas, a espera aí de uma, de uma boa notícia, que é a captura desse criminoso. Muito obrigada a vocês pela colaboração e até uma próxima aqui no A Indignada. We'll yeah. be yeah.